Circuito de atividades do futsal A primeira atividade Atividade de zigue-zague Condição de bola, vai fazendo zigue-zague Essa é a atividade Número um, vai fazendo Condição de bola até o final, chega no final Passa para quem está na fila Atividade número 2, passa e recebe Isso Domina, boa Camille E chapinha de pé Isso, aqui é a passa, ajeita E chuta de chapinha, isso você quer ser assim, domínio, domina ela e chapinha, isso aí domina e chapa pra frente, rola pra frente e volta a pele amarelo isso aí, boa, rola pra frente rola pra trás rola pra frente rola pra trás, beleza, isso aí isso, agora volta de costas vai, volta, volta, volta volta, volta. isso rola pra frente rola pra trás, grandinho aqui, atividade número 4 é o bobinho isso, é isso, Isso, aí. É Pegou, mudou, mudou no bobinho, mudou. Na atividade 5, eu deixei esses corizinhos aqui na frente. Já, para aqui, quem vai chutar entra do ladinho na bola, né? Pra poder fazer o posicionamento. Na lado esquerdo, para direito. Isso. Rafinha, aqui, Rafinha, do lado do cone, Rafinha. Isso, dá a passadinha e vai chutar. Vai, isso, primeiro. Isso, Rafa. Vai pro gol, Rafa. Vai pro gol. Faz... Isso, é destra, é isso, ladinho. Aí, vai. Boa. Vai pro gol agora. Vai pro gol. Chutou, vai pro gol. 6 é o chute ao alvo. Boa, Maria. Ajeita ela de chapinha, tá? Chapinha, fica de lado. De frente, fica de frente ou vai? Aí, vai, vai. Chegou no final, chuta, Nicole.